Olá, tudo bem? Antes de iniciar a falar sobre o conteúdo desse vídeo, deixo te de dar uma informação. Este vídeo vai ficar no ar por apenas 48 horas. Este vídeo tem informações extremamente poderosas que eu estou disponibilizando apenas para as pessoas que me seguem. São truques que pouquíssimas pessoas sabem. Somente os grandes negociadores e provavelmente só os negociadores milionários utilizam com muita perfeição e destreza. Tudo se resume nessa frase. Entendeu? Vou repetir de novo. Bem, não sei como está o seu interesse na continuidade deste vídeo. Será que o restante que eu vou apresentar é atrativo? Você me escutaria até o fim do vídeo? Tudo que eu falei até agora são as estratégias da lei da escassez. Quer que eu repita a frase? Exclusivo. A oferta é limitada. Terminará logo. Nessa frase estão resumidas as palavras que disparam o gatilho da escassez. A lei da escassez diz que as oportunidades parecem mais valiosas para nós quando a sua disponibilidade é limitada. A ideia da perda potencial desempenha um papel importante na tomada de decisão humana. O que significa a palavra exclusivo, que é para poucas pessoas. A palavra limitada, que tem poucas unidades. E a palavra logo, que o prazo é pequeno. Como todas as ferramentas de influência, a lei da escassez se aproveita da nossa fraqueza por atalhos de decisão. No caso da escassez, percebemos que as coisas que são difíceis de possuir são geralmente melhores do que as que são fáceis de possuir. Quando isso vira um princípio, seguir essa regra nos dá a impressão que estamos certos ao decidir baseado nesse atalho. Na psicologia, isso se chama de reatância psicológica. Essa teoria explica a reação humana instintiva de combater algo que restringe o nosso controle pessoal. Ou seja, sempre que uma escolha livre é limitada ou ameaçada, a necessidade de conservar nossas liberdades nos faz desejá-las muito mais do que antes. Veja como reagimos contra algo que seja exclusivo. A pergunta que combatemos é por que eu não posso? Sobre a palavra limitado, a reação desencadeadora é percepção de perda, de arrependimento. Sobre a palavra logo, a reação é de urgência, de imediatismo, do agora. Então, para encerrar, eu vou expressar algumas frases e analise o que existe de reação à lei da escassez. Quando eu ensino técnicas poderosas, eu penso que apenas alguns negociadores podem utilizar. Existem muitas descrenças sobre isso, mas o que mais importa é o resultado dessas ferramentas e, por isso, apenas os negociadores milionários utilizam. Você sabe que temos um curso chamado O Segredo da Negociação Estratégica. Esse curso não fica disponível para inscrição em qualquer momento. Este curso é lançado algumas vezes por ano. Quem não se inscreve naquele prazo que damos, certamente perderá um tempo que vale ouro para a pessoa. Pois sabemos que quanto mais rápido você adquirir o um método, mais rápido você gera resultados para você. Percebeu? Mas tudo isso é verdade. Fique atento aos lançamentos que fazemos do curso. Grande abraço e raiva